A atmosfera é tão dura que eu posso cortá-la com uma faca. Que? Não, oh, espera. Eu disse que a atmosfera é tão dura que eu posso cortá-la com uma faca.